A startup americana Visor Technologies desenvolveu um capacete capaz de impedir a passagem do novo coronavírus, chamado de BioVisor. O dispositivo sela toda a cabeça do usuário e tem um visor transparente dianteiro para permitir a visualização. Para a circulação do ar, o equipamento tem um pequeno ventilador com filtro N95. Esse tipo de filtro é o mais indicado contra as minúsculas partículas que ficam suspensas no ar. A empresa criou uma campanha de crowdfunding e tem um plano ambicioso. Começar o envio dos capacetes já em 30 de maio, para os primeiros participantes do crowdfunding. O acessório custa 171 dólares, cerca de 980 reais.